Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor, uma obra de Eurípides Quio, pelo Espírito Josué, capítulo 8.1 As Linhas Paralelas Primeira parte quando Jesus afirmou que tudo aquilo que o homem pedisse em seu nome teria atendimento, João capítulo 14, versículo 14, estava categoricamente enfatizando que a fé que pressupõe o amor do filho pelo pai e a confiança absoluta no seu amor e na sua justiça sempre seria a chave para abrir a porta das bem-aventuranças. Também foi a afirmação do mestre que o merecimento é fator fundamental no deferimento dos pedidos, pois é da justiça divina que a cada um seja dado segundo seu merecimento. Dito ainda de outra forma, transubstanciando em verdade cristalina, Criatura no mundo não há que sinta como obviedade o fato de que só se colhe aquilo que tenha sido plantado e o que se planta jamais oferta colheita de espécie diferente à plantação. Essa equação, ação e reação, causa e efeito, coloca sobre os ombros de cada ser o próprio destino não nos sendo possível acusar outrem pelo que nos aconteça, de bom ou de ruim. Nota do autor espiritual É preciso sempre repetir que, após a codificação da doutrina dos Espíritos, alguns termos passaram a ter outra conotação no dicionário espírita, que os enquadrou na lei de justiça, consubstanciada em a cada um segundo suas obras. Eis algumas dessas palavras, conceito. Destino, acaso, coincidência, sorte, azar. A doutrina dos espíritos, em boa hora, facilita esse entendimento e vai além quando enaltece a inigualável postura evolutiva da autorreforma. Deus equipa todos os espíritos com três dádivas, livre-arbítrio, Inteligência e consciência A é todos, sem exceção, dá os meios de progredir, partindo invariavelmente daquele que poderíamos chamar de quilômetro zero na estrada da evolução Simples e ignorantes O livro dos Espíritos, questão 115 Sendo um ser engendrado pela sabedoria divina para viver e conviver em gregarismo, isto é, Tendo sempre companhia de semelhantes, o homem só poderá efetivamente progredir se dessa convivência resultar méritos. E no caso, isso significa compartilhamento, reciprocidade, fraternidade, amor, enfim. Não é o que vem acontecendo praticamente com todos os seres humanos de todas as épocas. O próprio patamar evolutivo dos habitantes do planeta Terra já bem demonstra que tem feito mau emprego daquelas três dádivas. Por isso, vem vivendo a humanidade num clima de provas e expiações. Outra verdade cristalina que Jesus deixou registrada, perdoem-me, já que é até pleonasmo dizer que tais ou quais palavras do Cristo trazem verdades cristalinas, eis que tudo rigorosamente tudo o que Jesus disse tem o sublime perfume da verdade, se refere à salvação de todas as ovelhas do redio divino. Disso resulta que qualquer que seja o grau de culpa, por maior que tenham sido os erros, por mais insanas as maldades, jamais um único dos seus agentes deixará de contar com a graça dos céus. Um dia, redimir-se-á graça aqui não se refere a perdão, mas sim a renovadas oportunidades de realinhamento com o bem. Sempre lembrando de Jesus, são os doentes que precisam de médico, o que quer dizer que justamente os que procedem mal precisam que alguém lhes dê remédio para a enfermidade da alma. Pela vontade compassiva do Criador, Todos os atos e pensamentos têm registro integral e fiel na consciência de quem os formule ou pratique. Tais registros são armazenados no almoxarifado mental, de onde serão sacados na fração de segundo ou no momento adequado, segundo assim definam as circunstâncias físicas ou espirituais da vida. Se configurarmos todos os acontecimentos de cada criatura num traçado que seja em linha reta, curva ou pontilhada, horizontal, ou inclinada ou vertical, aí sendo consideradas todas as etapas da sua existência ao longo dos milênios de milênios de vidas físicas que se sucedem pelas reencarnações e de igual número de estágios no plano espiritual, esse traçado terá começo. Mas não terá fim. Mas qualquer que seja o ponto geodésico ou geométrico ou o plano dessa imaginária linha, sempre haverá um outro ponto correspondente próximo a ele, de forma a se estabelecer paralelismo total. Temos aí a linha paralela da nossa vida. E o que representaria essa linha? As nossas vivências, permanentemente sob o amor de Deus a todas as criaturas, prodigalizando o apoio e dispensando subsídios para alcançarmos a felicidade, razão precípua da nossa criação. Assim como no teatro, o roteiro de uma peça de um ou de vários atos é primeiramente escrito e depois levado à cena, Assim também acontece com cada uma das nossas existências. Mas não é o teatro que tem a formulação original, e sim a vida. Com efeito, não há uma única cena marcante em nossa vida, conforme programação reencarnatória, que de alguma forma já não constasse do script, ou, ao menos, inscrita nas possibilidades. No grande teatro do livre-arbítrio, cada espírito se torna o escritor da peça da sua existência, cujos atores são seus atos e pensamentos. Deus, onipresente em todo o universo, desde sempre estabeleceu leis sábias, perpétuas, perfeitas, as quais, por sua vez, desdobram-se em programas a serem observados. Ou, em linguagem teatral, Representados. O roteiro de cada criatura tem invariavelmente idêntica origem e começo. Criação por Deus como princípio inteligente, individualizado e equipado de sensores, pontos que irão captar por toda a eternidade a indicação dos rumos a serem seguidos, peças a serem levadas à cena da vida. Em que ato e na companhia de quais outros personagens? Sem sequer tentar contar os milênios, o fato é que o princípio inteligente, por milhares deles, vai sendo orientado, amparado, dirigido, conduzido. É assim, todos nós, que hoje temos no corpo físico cerca de três trilhões de células, um dia, no primeiro dia da nossa existência, Tivemos só uma. Sim, fomos unicelulares, depois pluricelulares. Tudo isso vem a propósito de entendermos, e de uma vez para sempre, que Deus é observador atento de todos os movimentos, do e no universo inteiro. Jesus definiu a incessante ação divina quando declarou que Deus não cessa de trabalhar, acrescentando, sem laivo algum de personalismo ou vaidade, que também ele assim procede. Ora, se Deus não cessa de agir e se sua obra é a criação, podemos afirmar que, da hora em que começamos a ler este livro até esta linha, Deus já criou não se sabe quantos outros princípios inteligentes. Se a cosmologia já definiu que é indefinível o número de corpos celestes, com raciocínio simples, qualquer um de nós pode afirmar que o número de seres vivos é igualmente incontável. Esse Deus criou toda a eternidade, e intuímos que depois de alcançado o reino da razão e o nível de civilização em que nos encontramos, alguns milênios são suficientes para a criatura cessar o eventual mau comportamento. Obviamente, existirão exceções, sempre por méritos individuais, tanto de seres que progridem rapidamente, quanto de outros que se atrasam por longo tempo. E, dentro do conceito de eternidade, outra ilação talvez ainda nos seja permitida. A é de que são bilhões, trilhões, quadrilhões e muito mais os espíritos que já evoluíram. Sempre dentro desse raciocínio e sabendo que os espíritos evoluídos têm por meta principal amar ao próximo e exercitar a caridade, proteção aos necessitados, visita-nos uma certeza com roupagem da fé, a de que nenhum de nós é desprovido de amigos. A vida de cada pessoa assim, a se desdobrar nas repetidas e multiplicadas existências físicas, tem impecável e infalível programa pré-estabelecido, extraído do arquivo que, qual dossiê, tem o original guardado na mente e cópia ambulante na instituição espiritual a qual esteja no momento vinculado, prestes a nova experiência. Outra não é a finalidade de esse arquivo ser ambulante, como dissemos. É para que os espíritos construtores dos programas reencarnatórios tenham condições de analisar seu conteúdo e deliberar pelas melhores sugestões. Esses programas são elaborados por especialistas e às vezes temos méritos para solicitar essa ou aquela alternativa. Vezes há, porém, em que a compulsoriedade dá o tom do que será a etapa física. Quando pronto, o projeto reencarnatório sobe de escalão apreciativo e praticamente sai da psicosfera terrena e vai a sítios celestiais onde espíritos que atingiram culminâncias em virtudes e saber o apreciam. Tais seres angelicais têm a capacidade de esquadrinhar a fonte original, nossa mente, ferramenta do espírito e sede do nosso arquivo existencial. É assim que, não raro, determinadas elaborações são levemente modificadas, sempre em benefício do reencarnante. Para nascer, o homem tem definidos pai e mãe, o que significa dizer que, com isso, já estão também definidos os demais parentes. Outras definições, tempo de vida física, molde orgânico, ocorrências expressivas, formação familiar, cônjuge e filhos, faixa financeira, etc. A reencarnação poderá ocorrer após breve permanência no plano espiritual ou ao contrário, em tempo bem elástico de permanência lá. A morte, na maioria dos casos, estabelecida milimetricamente na reta existencial, pode também alternar antecipação ou moratória, tudo em razão das ações de cada um, consideradas as diversas coligações ou consequências com relação à vida de outros. Moratórias acontecem em maior número do que antecipações. Quando numa vida um casal precisa se reajustar com um filho e rejeita seu nascimento, chegando até expulsá-lo em meio à gestação, cometendo o execrável crime do aborto, não é raro que numa próxima etapa desejem e não possam ser pais. Essa impossibilidade... Decorre de terem desajustado seus equipamentos físicos Ainda aqui comparece a bondade do pai Autorizando a espiritualidade que utilize um atalho Promovendo gestões que acabem culminando e presenteando esse casal com a adoção Não nos demoraremos um minuto na reflexão daqueles que forçam a saída da vida Essa violenta quebra do roteiro é extremamente traumática, eis que o suicídio inaugura dor e desajustes tão insuspeitos quanto quase insuportáveis. Dizemos quase, porque até nisso a bondade de Deus intervém, ao conceder prévia autorização de recomeço ao que tenha voluntariamente desistido de caminhar na existência. Para consolidar essas breves reflexões sobre os bastidores dos acontecimentos, afirmamos que aquilo que nossos olhos veem são a expressão de algo que já estava previsto. E mais, o que é visto no plano material é, de certa forma, ilusório, porque a realidade é muito mais abrangente quando observada do espiritual. Os acontecimentos terrenos são, na maioria, monitorados pelo plano espiritual, se bons, por protetores siderais, se maus, por inimigos, por aproveitadores, por obsessores. Mas até mesmo os maus atos são transformados por Deus em bem numa difícil equação de reajustamento entre resgate e culpa, culpa e resgate. Nota do médium em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, item 14, encontramos É necessário que sucedam escândalos. É assim que Deus faz surgir o bem do mal e que os próprios homens tiram o ensinamento de coisas ruins ou desagradáveis. Não se pode duvidar da presença de Deus em toda a imensidão universal, desde a estrela gigante até o vírus minúsculo. Aquela luz e energia na plenitude. Este, lutando pela sobrevivência no interior de uma célula, dela inteiramente dependente, como hóspede indesejável por perigoso. Chega sempre o tempo de reconstrução dos estragos decorrentes de vinganças perpetradas. O arrependimento sincero, que cedo ou tarde inexoravelmente emerge, seguido do desejo de consertar o mal que foi causado, abre as portas da alma do Vingador. Ato contínuo sempre, o alto cria situações adequadas ao restabelecimento da ordem universal. Universal, sim, pois todo e qualquer equívoco, por menor que seja, em qualquer ponto da imensidão cósmica, nubla a paz só alcançada quando a luz visita a alma dos envolvidos. Nesse teor de relações, vamos comentar por alto como a espiritualidade amiga se desdobra e age quando sinceramente requisitada por um espírito que esteja em grandes lutas íntimas para livrar-se do terrível ônus da culpa. Aliás, é oportuno que mudemos mais para o espiritual o foco da nossa narrativa, que chegou até aqui registrando a densidade humana. Vejamos como as coisas se passaram com o nosso 179-1, o Mateus. Assim como quando há necessidade de reparos em uma instalação ou aparelhos, convocamos um especialista, da mesma forma com a espiritualidade, que tem desconhecidas maneiras de manipular soluções para qualquer tipo de problema, nos planos físico ou espiritual. Nota do Médium Em O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal Questão 526 Vemos que os Espíritos têm ação sobre a matéria Mas para a realização das leis da natureza E não para as anular ou fazer surgir num certo momento Um acontecimento inesperado e contrário a essas leis No caso em foco em que vários fatores negativos predisponentes concorreram para o império da balbúrdia que visitou os nele envolvidos, foi igualmente necessário o emprego de fatores de maior intensidade, mas com o sinal trocado. Isto é, se o mal começou, agora o bem terminaria. É sempre assim. O mal será sempre episódico. O bem... Definitivo Quando a Milka era ainda no hospital, pôde ser informado de como fora parar ali e o atendimento que foi necessário, simplesmente não acreditou De fato, ao ser levado da UTI para a enfermaria geral, onde convalesceria, perguntou ao enfermeiro — O que foi que aconteceu comigo? Há quanto tempo estou aqui? — Aliás... Onde é que estou eu? O que fizeram comigo? Meu amigo, tenha calma. Você me fez tantas perguntas e eu vou tentar responder. Primeiro, você brigou num bar, estava alcoolizado, apanhou muito, duas costelas quebradas, afundamento parcial do frontal, corte profundo no couro cabeludo, perda abundante de sangue. Isso há quatro dias. Aqui é a Santa Casa. Os médicos costuraram os cortes e cuidaram das fraturas. Até agora, ninguém veio visitá-lo. Essa última informação pescou escondidas lágrimas no fundo da sua alma e, quase chorando, Amilcar voltou a questionar. — Eu... eu... — Briguei? Estava embriagado? Foi por causa de mulher ou... Por dinheiro? Sim, para as duas primeiras e não para as outras duas. Fui assaltado? Alguém me roubou? Não para as duas. Você acusou de ladrões dois colegas de jogo, mas a polícia investigou e descobriu que você aprontou uma enorme arruaça lá no bar e que a surra que levou foi até merecida, pois acusou inocentes. Nossa! Não me lembro absolutamente de nada disso. Meus amigos Eusébio e Franco poderão ajudar a esclarecer tudo, pois sempre ficamos juntos, tomando aperitivos ou jogando. Jamais brigamos. Pois foram justamente esses dois que os surraram quando você os acusou de estarem roubando no jogo. Quando o enfermeiro foi embora, Amilcar começou a chorar de fato. Um paciente levantou-se do seu leito. E aproximou-se. Conduído dele, tentou reconfortá-lo. Amigo, não fica assim. Deus é Pai e Jesus o Irmão Maior. Aleluia! Se você teve uma má notícia, faça orações aos santos da sua fé para eles não deixarem você morrer. Se não conhece nenhum santo, ore a Jesus. Aleluia! Amilcar levou um susto. — Por que você acha que eu vou morrer? Como é seu nome? — Sou Jonas. Então não está com doença ruim no peito e na cabeça? — Não, não. Essas bandagens são por causa de briga. Jonas mudou o tom. — Então você apanhou? — Apanhei, mas também bati muito neles. Eram muitos contra mim. — Ora, ora. Se apanhou e bateu, por que está chorando? — Não sei. — Hum, posso imaginar. A maldita da pinga deve ter subido na sua cabeça e o demônio entrou na sua alma. Aí quem aprontou foi ele. Só que na hora de ser operado ele pulou fora e os médicos operaram foi você mesmo. — Bem, Jonas era evangélico, isto é, professava um ramo do cristianismo muito em voga atualmente. Sequer desconfiava que um espírito protetor de plantão ali praticamente era quem dizia as palavras que ele repetia. Esse espírito receber instruções para utilizar sua insuspeitada receptividade mediúnica para induzir não só a Milker, mas os demais internos, a uma reavaliação de vida. Devemos anotar que esse acontecimento é rotina em enfermarias. Jonas prosseguiu. — Meu amigo, peça ao Senhor Jesus para trazer você de volta ao rebanho. — Como assim? Que rebanho? — Pois então você desconhece que o Senhor Jesus afirmou que num rebanho de cem ovelhas, se uma se perder, o bom pastor irá procurá-la até recuperá-la? Mateus capítulo 15, versículos 4 a 7 — Fique sabendo, meu irmão, que o rebanho é de Deus e nós somos as ovelhas. Experimente fazer uma prece falando com a voz do coração e verá. Aleluia, Jesus! À noite, diante da triste solidão da enfermaria, no silêncio só quebrado por gemidos, a angústia sempre perambula por ali, procurando o alma para nela pousar. Amílcar, pensando nas palavras de Jonas, Resolveu orar e, em silêncio, falou com Deus. — Meu pai, eu ando muito errado. Será que o senhor poderia mandar Jesus me salvar? Adormeceu. Dois espíritos aguardavam-no desdobrar-se perispiritualmente, como acontece com todos nós quando dormimos. Corpo em repouso, mas o espírito, revestido do perispírito, indo ao encontro das nossas escolhas. Amilcar viu os dois espíritos, os quais, amigavelmente, recepcionaram-no. — Salve, Amilcar! Esteja entre amigos. Lembra de nós? — Não, nunca vi nenhum dos dois. — Somos pretores de justos, e fomos nós que fizemos você brigar para apanhar. — Vocês? Por que fizeram isso comigo? — O que sabemos é que você ofendeu uma mulher casada e, com isso, o marido dela perdeu o emprego e quis se vingar. — Ah, disse, eu me lembro. — O Mateus? — Sim, ele mesmo. — Mas o que é que vocês têm com isso? — Ele requereu vingança e justos deferiu. — Hum, e quem é esse justos? Um juiz severo, para o qual nós trabalhávamos. — Não trabalham mais? Mas... Uh, para quem trabalham agora? — Para Jesus. — Não acredito. Amilcar duvidou. Contudo, lembrando-se de Jonas, exclamou quase que automaticamente. — Aleluia! — Pode acreditar. Aliás, estamos aqui atendendo as suas preces. Vamos tentar ajudá-lo. Sair da complicação em que se meteu só vai depender de você. Uh, como assim? O que tenho de fazer? E quanto isso vai me custar? — O preço é alto. Arrepender-se e fazer as pazes com Mateus. — Ah, isso nunca! — Está vendo? Essa rebeldia só o tempo prejudicado. Responda para nós. A mulher de Mateus é infiel a ele? — Mateus é infiel a ela? — os dois colegas com os quais você brigou no bar são mesmo ladrões? Amilcar baixou a cabeça num simples gesto de reconhecimento de erro, gesto esse que representou o discurso de quase uma vida inteira ao murmurar. Deus me perdoe. Os dois pretores, outrora truculentos, abraçaram-no. Amilcar não conseguiu evitar que lágrimas de emoção viessem agora das profundidades da consciência e se derramassem pela face, brilhantes as pérolas. Os dois pretores exclamaram a uma só voz. — Deus seja louvado! — Aleluia! — proclamou Amilcar. O fato é que, quando acordou pouco antes da alvorada, Lembrava-se de que tinha tido um encontro com dois policiais amigos que o haviam levado à presença de Mateus e de Maristela. Não se lembrava do que tinham conversado, mas surgiu em sua mente uma inamovível decisão. Assim que saísse dali, iria procurar todo mundo e pedir desculpas. Todo mundo, no caso, eram quatro pessoas. Mateus... Estela Eusébio e Franco Aliás ainda no sonho lembrava-se vagamente de que tinha se encontrado com Mateus numa praia e já tinha feito as pazes com ele se você gostou desse vídeo não esqueça de curtir se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos que Deus abençoe a todos obrigado.